Oi hey, gente, tudo bem? Estamos trazendo mais um vídeo com mais um conteúdo base do projeto e o tema de hoje nós vamos trabalhar a última frente, que são as famosas bacias hidrográficas. Vou começar explicando um pouco sobre o que são bacias e a diferença entre bacias, subbacias e microbacias. Bacias hidrográficas, elas são territórios de drenagem de um determinado território ou região, compostas por um rio e os seus afluentes. Essas áreas elas são delimitadas pelo desnível de terreno, ou seja, pelos pontos mais altos. A água da chuva ela pode tanto infiltrar no solo e abastecer os lençóis freáticos, quanto escoar do ponto mais alto ao ponto mais baixo e abastecer os rios principais e os afluentes. Então, as formas de relevo, elas levam cursos de água menores, como riachos, córregos e rios pequenos, para os rios maiores e que finalmente vão para o oceano. O nome da bacia hidrográfica sempre leva o mesmo nome do rio principal. As principais bacias do Brasil são a do Amazonas, a do Tocantins, Araguaia, a Platina, que engloba o Paraná, Paraguai e Uruguai, e a do São Francisco. Elas representam 80% do nosso território nacional. As bacias hidrográficas são importantes unidades de planejamento de uso e conservação do solo pois como recebem, drenam e direcionam toda a água superficial ou subterrânea para um rio principal todas as atividades econômicas, sociais e culturais interferem na sua qualidade socioambiental As grandes bacias hidrográficas são divididas em subbacias e essas por sua vez são divididas em microbacias Essas divisões permitem uma melhor compreensão da dinâmica hidrológica e das modificações causadas pelo processo de ocupação humana. Nós vamos apresentar agora as bacias, as subbacias e as microbacias do município de São Carlos, para também ficar mais fácil de entender como funciona essas subdivisões. O município de São Carlos está inserido em duas grandes bacias hidrográficas. A do Guaçu, onde estão os distritos Santa Eudócia e Água Vermelha, e a do Tietê Jacaré, onde, no qual se encontra a subbacia do Monjolinho, que além da área rural drena a maior parte da área urbana e está subdividida em sete principais microbacias: do Gregório, do, Teju, do Tijuco Preto, do Medeiros, do Santa Maria do Leme, do Mineirinho. Do ar, da água quente e da água fria. Temos esquecer das áreas de proteção e recuperação de abastecimento público, mais conhecida como APREM, do Rio Monjolinho e do Ribeirão Feijão. Não percam! Nos próximos vídeos nós mostraremos um pouco mais sobre cada bacia do município de São Carlos, para você entender ainda mais sobre elas. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo.